Olá a todos, estamos novamente aqui para mais uma aula de cozinha com o mestre da culinária fantástico e maravilhoso, eu, estou brincando, Eu sou um recente discípulo da cozinha e vou ensinar hoje a preparar um flan de baunilha no micro-ondas. Vejam como é simples e gostoso um flan de baunilha no micro-ondas. Os ingredientes são Opa! Meio litro de leite 500 ml de leite duas tacinhas de 250 ml e um pacotinho de flan de baunilha, no caso estou usando o Dr. Otica. E um micro-ondas. Uma tigela também para usar no micro-ondas. Então, continuando com a nossa receita simples e fácil. E se vocês achavam que eu não poderia ficar pior, aqui estou eu, ainda pior. Do que era? Teremos então uma receita exclusiva e única no universo de como fazer uma sobremesa deliciosa em apenas 7 minutos. Gastamos então, para fazer a sobremesa, 2 reais deste flan de baunilha, doutor. Ótimo! R$ 2,00. E gastamos também um R$ 1,30 em meio litro de leite. Então essa sobremesa custará R$ 3,30. E, e dará para fazer dois potinhos de 250 ml em 7 minutos. A primeira coisa a fazer, é que eu preciso segurar a câmera e ao mesmo tempo fazer. É um pouquinho complicado, deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui, assim ó, eu tenho que colocar só um suporte, aqui assim, para não cair, assim, certo? Acho que dá pra ver, né? Ah, a primeira coisa é abrir o saquinho. Você põe a mão aqui, um dedo aqui, e coloca o outro dedo aqui. Então, em uma das mãos, você puxaria na sua direção, no mesmo instante que os outros dois dedos puxam na direção inversa. E com isso, você consegue abrir o saquinho, onde possui o flan de baunilha. Pegamos... o pó do saquinho e jogamos primeiramente na tigela, antes do leite. Isso facilitará a mistura. Pegaremos o leite e colocaremos lentamente sobre o pó de baunilha. Meio litro. Após este processo, Agora nós pegaremos nossa câmera de novo, após esse processo nós faremos o mexer, e reparem como você mexe uma substância e assim nós vamos fazer a mistura. Misturamos assim para dar o equilíbrio, para não ficar numa direção só, isso, a massa fica em equilíbrio, pronto, não precisa muito não, assim já está bom, certo? Se você encontrar um cabelo na sua sopa, fui eu. Agora continuaremos, pegaremos a travessa e levaremos, deixa eu pegar o foco, ao nosso micro-ondas. Abrimos a porta do micro-ondas colocando o dedo do indicador no botão e pressionando. Após isso, nós apertamos com o mesmo dedo indicador o número 2 o número zero duas vezes colocamos então a substância do flan dentro do microondas fechamos a porta pressionando e ouvimos um barulho que é o travamento da porta colocamos o indicador no dedo liga e apertamos dois minutos Acontece que eu pisei aqui no cabo elétrico, e ela desligou. Estamos com um problema técnico. Onde estão... Onde está o pessoal dos bastidores, por favor? Pessoal dos bastidores. Obrigado. Pronto. Então, esse procedimento, quando acabar os dois minutos, você vai tirar do micro-ondas e vai mexer exatamente da mesma forma que você mexeu. E vai colocar no micro-ondas e fazer isso uma segunda vez. Quando acabar os dois minutos do micro-ondas pela segunda vez, você vai retirar do micro-ondas, mexer novamente e colocar no micro-ondas pela terceira vez e deixar mais dois minutos. Então são três ciclos de dois minutos no micro-ondas. Entre cada ciclo você mexe um pouquinho como eu mexi. E daqui a pouco nós voltamos para o encerramento do processo do flan de baunilha. Lembrando que você vai encontrar duas caixinhas muito semelhantes. Uma dessas caixinhas está escrito flan e a outra caixinha está escrito pudim. Se você comprar a caixinha do pudim, você vai vai conseguir como resultado um creme. Enquanto que o flan fica mais consistente. As duas receitas são feitas da mesma forma, mas o pudim vai ficar um creme de baunilha ou de chocolate, enquanto que o flan vai ficar uma consistência, vai ter uma consistência mais firme. OK? Depois eu vou mostrar o resultado para vocês aí de casa. Um beijo, tchau. Já volto. Como foi dito, já se passaram dois minutos. Vamos abrir o forno. Tirar o flan. Trazer o flan para a região onde vamos fazer novamente a mistura. Usando o sistema 8. Já é o bastante. A Mel está esperando o flan ficar pronto. Não é, Mel? Aí, é, Mel, olha pra cá, Mel. Só que ela não pode comer, que ela está de regime. Pegamos aqui novamente. Colocamos novamente no microondas. Já aprendemos a apertar os botõezinhos, né? Então, eu não preciso explicar do indicador e tal. Esse, esse é, o segundo, o segundo ciclo, é o segundo ciclo do preparo de nosso flan. É? Segundo ciclo. Então daqui a pouco nós voltamos com a aula de culinária. Especial e fantástica para uma sobremesa 2. Já já voltamos. E nós novamente... Abrimos o microondas, tiramos o nosso flan de baunilha. E pela terceira vez, mexemos no sistema 8. ao micro-ondas para a última etapa 2, 0, essa será a última etapa e daqui a pouquinho nós voltamos e agora faremos o término da sobremesa abrimos novamente o micro-ondas tiramos a nossa sobremesa nosso doce e novamente mexemos no sistema 8, tirar um pouquinho. Isso. Aí, no caso, nós deixamos esfriar. Já está pronto, né? Já, já está pronto. Mas apenas vamos deixar esfriar. Ok? Vamos deixar esfriar para não pôr na geladeira quente, porque agora ele vai para a geladeira. E ele fica na geladeira em... Tipo duas horas, assim, na geladeira, para ficar bem geladinho, assim, umas duas horas. Não se pode colocar na geladeira quente, porque estraga a geladeira, né? não. não pode, né? Então nós vamos deixar ele esfriar, dando uma mexidinha de vez em quando para não... Formar uma, uma casquinha em cima na superfície, né? E quando esfriar, eu vou falar o que tem que fazer, tá bom? Então daqui a pouquinho, quando esfriar, nós já voltamos. Deixa eu provar aqui. Hum. Já já volto. Olá de novo. Voltamos então para a finalização de nossa deliciosa sobremesa, um flan de baunilha. Para finalizar o processo fazemos a última mistura no sistema 8. Sistema 8, sistema 8. Também conhecido como sistema de mistura Ying -Yang. Ying yang. Pronto. Agora o importante, por experiência própria, para não sujar as nossas nossas travessinhas, as nossas cúpulas de vidro, nós pegaremos a mistura e colocaremos na própria jarra do leite já lavada, porque a jarra ela possui um bico que vai evitar que o conteúdo se derrame para fora das nossas tacinhas, então nós pegaremos o conteúdo e serviremos estas tacinhas. certo. Terramor. Espera um pouquinho pegar um guardanapinho Só porque eu falei, né? Não, mas na outra vez deu certo. Que quando a gente vai mostrar dá errado, não sei porquê. É porque eu estou segurando a câmera também, né? Então aqui nós passamos. Ah, aproveitando, gente, antes de preparar as, os pratos, nós lavamos as mãos, que eu esqueci de mostrar que é importante, né? Aqui. Pronto. Bom. Depois de pronto, nós pegamos as tacinhas, que já estão frias, morninhas. Nós deixamos 5 minutos, 10 minutos para esfriar um pouquinho e colocamos, eu já fiz aqui um de chocolate, colocamos na geladeira, tá vou pegar outra, pronto. Oi! Tô! Tá vendo como fica bonitinho? Agora nós vamos simplesmente fechar a geladeira. Eu tô fazendo flan! Então, eu me despeço, a Mel também. Mel, se despede. Nós nos despedimos aqui e quem estiver com vontade de como é uma sobremesa comigo, deixa um recadinho, nós marcamos, eu preparo um flan de baunilha para você e para mim. E nós conversamos um pouco sobre o cotidiano de nossas vidas. Igualdade a todos e um abraço.